Já pensou em viajar para o Japão e não ficar apenas olhando as atrações turísticas? Tipo, vivenciar algo lá, né? Como andar de canoa no Rosso River de Arashiyama, em Kyoto. E, se você não é do tipo atlético, não tem problema, porque também existem os barcos motorizados. Mas aí você só vai poder ir até onde eles te levarem. O legal de alugar essa canoa aí é que você vai onde você quiser, na velocidade que quiser, dentro do tempo de aluguel que você contratou.